Io sempre rispondo I am rooting for Argentina. Divorce. <laughs> What's up, guys? E aí galera! Hoje tem um vídeo sobre o vocabulário da Copa do Mundo e futebol em geral, né? Isso. Aqui para me ajudar é a Michelle. Vamos ver o quão ajuda eu posso ser, né? Pois é, porque eu conheço mais sobre futebol do que você. Uhum. Até uhum. os jogadores do Brasil, ela não conhece... Mais do que Neymar, né? Ah, você conhece alguns, alguns dos jogadores, alguns. né? Mas é... Ele sabe muito mais que eu sobre futebol Eu sou zero <risos> em futebol, cara Então hoje vou te ensinar Sim. como falar com um gringo sobre futebol Ou o Copa do Mundo Se vocês encontram um estrangeiro aí no Brasil Ou se vocês estão viajando e falando com alguém sobre futebol Agora vocês vão saber as palavras e as frases do futebol, ou soccer. Primeiro, Copa do Mundo, em inglês, é World Cup. E Fifa é Fifa. Fifa é Fifa em todo lugar. <risos> você sabe como falar eu torço para o Brasil, em inglês? I cheer for Brazil? Yeah, so você pode falar I cheer for Brazil, or I support Brazil. Or, I root for Brazil. Meu Deus. Tem três jetos diferentes. Eu diria que aqui nos Estados Unidos é mais comum falar I'm rooting for Brazil. Nesse caso é I'm rooting for Brazil to win the World Cup. Até os americanos estão falando isso, gente, porque nem time eles têm essa <risos> Então, estão torcendo pelo Brasil. É. E a seleção brasileira? Uh, the Brazilian team? Yeah, the Brazilian team or the Brazilian national team. Mm -hmm. Pode ser diferente quando você está falando sobre algum time que joga no Brasil, Corinthians, Curitiba. Essas são Brazilian teams também. Então, é mais fácil e é mais certo falar the Brazilian national team. Ok. Vamos falar agora sobre os partes do campo, Ok? The parts of the field. Mhm. Mm <laughs> Uh, Primeiro para começar, campo é field Yeah, né? campo campo é field Se você tá na Inglaterra ou até algumas pessoas aqui dos Estados Unidos falam the pitch Mas aí já mistura com um baseball Pitch em inglês, em baseball é completamente outra coisa Mas por que é a mesma palavra? Eu não inventei a língua e as palavras, tá? A área perto do gol em português é Eu acho que é a área de pênalti Tá, em inglês é parecido é The penalty box or the penalty area É, então assim, se eu tiver <risos> errada Gente, pelo amor de Deus, me corrige. esse é uma das coisas que eu não tenho certeza Mas é... Tá, e a linha do lado <coughs> Do campo As linhas desenhadas? Uh -huh. a, a lateral Gente, nossa, não, pera, essa eu sei, lateral So, it's the touchline The touchline touch line. E end line é a linha, a linha de fundo. nos outros lados, né? E vamos voltar, o que, que é futebol em, nos Estados Unidos? Boo, soccer! Não sei porque, na verdade eu, eu sei, uh, eu conheço a história dessa palavra Era uma palavra da Inglaterra e quando começou a jogar depois de um tempo Eles mudaram para chamar o esporte futebol, futebol, ou football in em inglês mas depois de um tempo, aqui nos Estados Unidos, a palavra não mudou Então, é soccer aqui Ah, uh, culpa da Inglaterra então Culpa da Inglaterra, não é a culpa dos americanos Eu sei que falamos isso e chamamos o esporte de futebol como soccer Mas é a culpa da Inglaterra uh, Ok, okay. <risos> E falta, em inglês, é foul Foul, foul. O tiro livre quando você faz uma falta e não tá na área de penalty, é um free kick. E quando você chuta a bala do da esquina. Da esquina do gol. Uh -huh. Em português é escanteio. E em inglês é corner kick. Corner. Ah, faz isso, muito sentido. Ah, é, isso faz muito <risos> sentido, né? Corner, corner é. kick. Mais do que escanteio. <risos> Tá, e agora vamos falar sobre algumas frases que você vai encontrar falando sobre futebol ou a Copa do Mundo hum. aqui nos Estados Unidos Qual é a frase mais importante dessa Copa, gente? Brazil will not lose 7 to 1 Não, não <risos> que que é? que isso? Desculpa uh, Brasil will win their 6th World Cup Não tem, tipo, um... vocês não têm uma palavrinha pro Axel? Não para tipo sexto. Sexto, hexa sexto. Ah, é, mas não faz sentido falar Brasil will be sixth. Não, Brasil will that. Oh. If you say Brazil will be sixth, that means they'll finish as the sixth place team, and we no, don't. No, no, no, no, no. Não, não, não, não, não. Não queremos ganhar. isso. Então tá, Brazil will win their sixth World Cup. Yeah. Então, se você encontra uma frase tipo Who are you rooting for this World Cup? Porque aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos não estão tá jogando nessa Copa, né? Então você sempre vai encontrar pessoas perguntando Who are you rooting for? Eu sempre respondo I am rooting for Argentina divórcio <risos> Tô brincando, claro que eu tô torcendo para o Brasil I am rooting for Brazil in the World Cup e outra frase que você vai encontrar é Brasil is the favorite to win the World Cup uhum, Gosto dessa também ah, Que significa Brasil é o favorito para ganhar a Copa do Mundo ah, Tem muitas pessoas que estão achando isso Então vamos ver o que vai dar Mas eu tô muito Confiante Ah, Eu tô confiante que o Brasil vai fazer successful Eu tô confiante que o Brasil Vai fazer sucesso, Messi, Messi colpa. Vai ganhar. I am confident Brazil will do well in this World Cup. Outra frase é: Who is your favorite player? Hmm. Quem é teu jogador preferido? On the Brazilian national team, my favorite player is Marcelo. Ah? É? Não. Não. Eu não odeio nem... Real Madrid <laughs> então não é Marcelo. Eu ia falar, eu acho que é o Neymar. É o William. O William. É, ah, você o William. gosta do William muito também. Eu acho ele muito, muito... Bom. Bom. Ele, é, eu gosto dele. So, William is my favorite player. Who is your favorite player? William is my favorite player. A gente já falou sobre o, quem é o favorito para uh -huh. ganhar. Who's the favorite to win. Agora, vamos falar sobre uma palavra que eu acho vocês não conhecem. Underdog. Sempre vai ter um favorito num, num jogo e sempre vai ter, ou, oh, como se fala isso em português? Nossa, não sei É underdog em inglês, o time okay. que não tem a maior chance de, de ganhar para tipo, ganhar, okay. entendeu? Tipo, sei lá, a, a Sérvia ganhou da Costa Rica Sim A elas Sérvia era o underdog, de... ou tipo o México com a Alemanha uhum. Apesar do México ser um time bom, era o underdog uhum. E ganhou, e foi isso. tipo... Ok, eu não sei o nome em português mas é. você conhece agora, agora a palavra em inglês, né? É, então... Tá beleza. <risos> Tudo certo. E não mata ela, porque ela realmente não é um fã de futebol. É muito <risos> estranho porque ela é brasileira, eu sou americano eu conheço muito, muito mais sobre futebol. É, ele ama futebol, desde Eu criança amo. ele sempre... Uhum. E minha família nunca fez nada relacionado a futebol A não ser assistir alguns jogos da Copa do Mundo, então... E as coisas, você tem o gol, né? Tem, tem os postes, Isso, né? Isso, tem os posts. Então, os postes no lado em, ingl... em português são... Traves Traves e em inglês são goal posts Você ah. pode, se alguém chute a bola e... Bate a uh, trave, você vai falar he hit the post. Okay. E uh, aquele post que fica em cima? O travessão. O travessão é crossbar. Crossbar. crossbar. crossbar. Okay. Então, essas são as palavras eu acho que são mais úteis para vocês conhecerem uh, do falando sobre futebol ou a copa como estrangeiro em inglês. Então, espero que vocês aprendam alguma coisa nova. Eu sei que a Michelle já aprendeu várias coisas. Em português e é em inglês. Nas, nas duas línguas. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aula.